bande Guru Padat Dan Dan Sri Caitanya Pravum Bandhinitam Sahoditam Sri Nanda Nanda Nang Bandiraadika Gopijano samayuktam Banamano Har Van chakal poturu was shakibas indubivacha patitanang pavone namah mukankaro di bacha lang pangung lang parma nando madavam brenda vitu sidi bibia vikis was namah. Narayana, Namaskita, Naruncha Narottamam, Devin Sarasvating Vyasam, Tato Ujayo, Amadira, Sankirtane, Krishna, Kato Padesha, Gauriya, Patrasya, Prakasa, Necha, Sadhanurakta, Guru, Bhakti, yukto Bhakti, Pramada, Aksha, Jagod, Varuna, de sadha sada paribabang namavish padam siva virinjanutam saranyam vita ti hum ponutopa levava diputam bande maha purusote charuna revinda jat chataya bispuriji tokemapigavadushu Orna no rágro sósagaro sar murti, sarādhikaṁ -kada Krishna kadaṁ kī baṁ karuṣi. Śrī Kṛṣṇa gaura bhaktabind. Śrī Kṛṣṇa caitanya pravṛttiṁ ahaṁ gaura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 Visham varu Juga-dharma-palau Bande-jagat-priya-karu Karuna-bhutharu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Nama bigange tabapa pankajam Sura bandito de Bhukti Bhuktin chamuktin chadada sinitam Ganga tarang ramani ajata kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Nara Yunopriamanango Madapuharam Barana Zipurapati Bhavajavi -bha -bha Shanatham Bhagi Sajusho Badane Lakshmi Jasracha Bhakshashi Jasya Stihidai Sambhi Vamos, vamos, vamos. Hadi, Krishna Hadi, Hare Krishna Hadi, Krishna, Hadi, Krishna. HARI HARI Hadi, Hadi, Hadi, RAM, Hare, Ram, Ram, Ram parang parang ji go mi sho bhavasagar sho sandar sanam hahanto hahanto ha bisho bhyasa, niskin chanasho niskin chanas niskin chanasho bhagavad bhajonun mu parang parang bi bi ji go bi sho já se está no chão, ha-hontu, ha-hontu, bicho, bhakunuttivā asādu, godhya gosti poti, godhya gosti pati, śrīśrīla bhakti siddhanta sarasvati Goshamitākur prabupada, o jagat guruji, nós estamos ocupados com a forma e com a aparência. Nós estamos preocupados com o desenho das coisas, com a forma das coisas. Quando a alma condicionada observa a forma e a aparência, a visão dela está imediatamente contaminada. A sua visão sutil não se manifesta quando você cai na armadilha, na forma do desenho da aparência. Então Chaitanya Mahaprabhu, eles sugerem que nós tomemos cuidado com tudo e prestar atenção no fato de que nós estamos sempre ocupados. Ai ah, que bonito, ai ah, que feio, isso é atraente, isso eu não gosto. E assim nós estamos ocupados com isso, com homens, mulheres, com a aparência de qualquer objeto. Mas o sábio, transcendental, ele não tem essa visão. Ele está sempre ocupado observando a alma dentro do nosso corpo, do seu corpo. Mahaprabhu, durante toda a sua vida, ele tentava nos mostrar como manter pureza. Então, Mahaprabhu queria sempre manter a pureza do nosso olhar, do nosso corpo. Ele nos dava essas instruções. É por isso que ele puniu severamente Haridas. Ele foi obrigado a punir Haridas para nos ensinar algo. Caso contrário, as pessoas podem pensar que é tudo muito fácil. Então, tentem se lembrar uh, deste passatempo de Gauranga. Está escrito isso no Chaitanya Bhagavata. Mahaprabhu quer sentir as emoções transcendentais de Mahalakshmi em um determinado passatempo. present, é Chaitanya no presente, isso aconteceu ali onde é a Chaitanya Mata. O tio de Sriman Mahaprabhu morava ali, onde hoje é a Chaitanya Mata. E Mahaprabhu quis fazer um teatro. Nityananda também interpretou um papel, Mahaprabhu, outro papel. Todos os devotos tiveram um papel diferente. E, finalmente, Mahaprabhu vai falar com todos os devotos. Aqueles que não têm controle dos seus sentidos, eles não podem vir assistir a esta peça. Então, a Dwaita Gosai, Shri responderam: Ah, então nin, nós Now, não podemos ir porque nós não iva, temos esse controle. E Mahaprabhu respondeu: if allowed, Se você não está, se você não pode, pode fazer isso, blessing, se vocês não estão prontos para control controlar the os the sentidos, the quem poderia? Então, so, então, Krishna disse, pela minha misericórdia, pela minha benção, nenhum de vocês vai sentir nenhum tipo de luxúria. Então, Mahaprabhu quis sentir uh, estas emoções e ele vai dançar na forma de Mahalakshmi. E aí, o que ele prova para nós naquele momento? Eu sou todos. Eu sou o pai, eu sou mãe, eu sou todos, todas as formas que você concebem. Era isso que ele quis fazer, deixar claro, ao interpretar a própria Mahalakshmi. Este verso foi provado neste dia. Ele se manifestou como se ele fosse Mahalakshmi. Ele vai dançar na forma de Mahalakshmi. Então, pela, pela bênção de Chaitanya Mahaprabhu, ninguém sentiu nenhum problema. Então, sobre Haridas, Mahaprabhu é, não quis perdoá-lo. Por que? Nós vamos entender. Então, recentemente nós estávamos falando de Jyotish Sangha. Jyotish Sangha significa a associação através do karma, ou seja, a associação entre a forma masculina e a forma feminina. Jyotish Sangha. Jyotish significa astrologia, então quer dizer karma nesse sentido. Então, a água do Ganges, a fruta das árvores, tudo nós queremos desfrutar. No calor, eu vou para o Ganges três, quatro vezes por dia. É um desfrute, não é? Não é Seva se nós estamos desfrutando. Você não respeita o, o Ganges para se purificar. O seu humor é totalmente diferente. Essa é a regra. Você tem que ir ao Ganges e prestar reverências. Adorar o Ganges, tocar a água, pedir perdão para entrar ali, jogar água na sua cabeça. Essa é a forma, mas no calor nós vamos lá para três, quatro voltas, mas no inverno? Ah não, não, não, eu não respeito o Ganges quando está frio. Nós observamos o Ekadasi para ficar saudável. Se o Ekadasi é bom, você desintoxica o corpo. Isso não é Ekadasi. Nós achamos que vamos observar o Ekadasi -se, -se, -se, para emagrecer, -se, para se purificar, para ficar mais saudável, ficar mais mais mais saudável. jejuar Isso é bom de vez é. em quando. Isso não é Ekadasi. É então, dessa maneira, nós vamos aos festivais e vamos a qualquer, uh, observar qualquer obje objeto que pertença até o Senhor Supremo. Nós queremos é. desfrutar disso. Se eu quiser des desfrutar dessa lâmpada, ah, hoje está um dia bonito, ou desse sol, então essa luz se torna karma para mim. Ela se torna Jyotish Sangha. Sangha é associação, conexão, relação. Relação kármica. Em todos os lugares nós temos a tendência de fazer Jyotish Sangha. Enquanto continuarmos com isso, nós não podemos obter o Senhor Supremo. Talvez, mentalmente, você esteja pensando em Jyotish Sangha e externamente você finge que esteja acima disso. Mas nós temos que nos purificar de verdade. Se você falha em manter a pureza, você não sente o poder do Haribájana. Se um de nós está contaminado de alguma maneira, e se esse ele toca todo mundo, toda a situação fica contaminada. Okay? A contaminação pode parar em algum lugar, alguém pode tocar uh, alguma coisa que deveria estar purificada. Hum? Então, nós precisamos, é obrigatório observar pureza. Todas as regras dos Vaishnavas. A Bhakti Pramod Purusha Maharaj, mesmo aos 98 anos de idade, ele era um Siddha Mahatma, ele era um Paramahamsa. Ele queria me ensinar como manter a pureza. Como manter a pureza? O cérebro manda um sinal do que está contaminado e do que não está. Você terá que pensar sobre isso, talvez depois de 100 anos, você possa chegar a essa consciência. Você tem que, pelo menos, desejar alcançar essa, essa consciência de pureza, nem que seja daqui a 100 anos, daqui a pro, na próxima vida. Mas medite em quão perfeita era a vida deles. Se você não mantém pureza, você não consegue adorar Krishna. A pureza é necessária. A, aos 98 anos, das babaji Maharaj levava Bhakti Pramodh Purigusamara. O Maharaj é banheiro. Ele lavava as mãos, as pernas, lavava os braços, lavava, chaguava a boca, lavava os olhos. Eu falava, Guru Deva, dizia Shambhava, tá, está no inverno, está frio. Ele falava, não, não, não, eu vou me lavar. Então, a purificação, a purificação, a purificação principal é pensar no Guru nos Vaishnavas e no Senhor Supremo. Se você se lembra o tempo todo de Prabhupada, então a purificação está acontecendo. Patita Pavana Jagannatha. Se você está sempre pensando na Deidade Jagannatha, o um Senhor Supremo, controlador do universo, então, Mahaprabhu quer é nos mostrar como manter a pureza do nosso coração, da nossa alma. E é por isso que ele pune Chotaharidas. Haridas. Faz, tem esse passatempo no qual ele vai cometer um erro para nos ensinar o que nós não devemos fazer. Ele vai expressar um minúsculo desejo de desfrute. Ele foi a um determinado local para coletar arroz na casa dessa Vaishnavi chamada Madhavi Devi Dasi. E Madhavi Devi estava lá. Ela era uma senhora de idade. E, ela era co... e não só isso. Ela é uma das pessoas mais íntimas e próximas de Chaitanya Mahaprabhu. Ela está entre os quatro devotos mais próximos de Mahaprabhu. Mahapra... Maharaj está usando uma conta de 3,5. É porque isso é uma conta ligada à cultura védica. Então, Chota Haridas vai até a casa dela para coletar arroz. E ele ia levar o arroz para Bhagavandas, que era o devoto que cozinhava para Chaitanya Mahaprabhu. Mas que tipo de contaminação ocorre? Nós sabemos que ele não vai olhar para essa essa senhora de idade que era uma devota pura e ter algum tipo de luxúria por ela. Não. Tinha uma moça que trabalhava lá. Tinha essa moça que trabalhava na casa dessa senhora, dessa grande devota. Sr. Tararidas não faz nada. Ele simplesmente sente um leve desejo de desfrute em relação a essa moça. Mas Mahaprabhu está sentado no coração de todos ele entende imediatamente, quando ele dá o arroz, quando Chota Haridas dá o arroz para esse devoto que cozinhava, chamado Bagavandas, Das, Mahaprabhu foi tomar a prachada lá. E Bagavandas Das fez o arroz, cozinhou tudo, Mahaprabhu tomou a prachada, que arroz maravilhoso. De onde você recebeu esse arroz? Ah, esse arroz veio da casa de Madhavidevi. Madhavi e e Mahaprabhu pergunta: quem foi buscar o arroz? Ah. Mahaprabhu fala: Chota Haridas. Mahaprabhu não entendi. Ele toma a prachada e volta ao templo de Gambira O senhor volta ao templo de Gambira Mandir. E quando ele chega, Mahaprabhu dá instruções: Govinda, a partir de hoje. O portão para Chota Herdás está fechado. Não permita que ele venha aqui. O govita fala, por quê? E ele tinha medo de fazer perguntas para o Senhor. Ele fala, tá bom então. Mas todos os devotos ficam surpresos. Como é possível o que aconteceu? Chota Herdás fez tantos, Chota tantos serviços Outra realidade, não pode ir até Mahaprabhu? O que aconteceu? Ele era um sannyasi? O que aconteceu, senhor? Eles perguntam a ah, Prabhu, o que houve? O que, que ele fez? E o senhor não dava respostas. Quando a Sorupa é Gosai pergunta, Nityananda Prabhu estava lá também. E Mahaprabhu vai dizer, a minha mente não está sob o meu controle, diz Mahaprabhu. A minha mente não está sob o meu controle. Eu não, portanto, eu não posso permitir que alguém que tenha desejos kármicos esteja associado comigo. Então, ele, ele disse que não tem controle para mostrar humildade, então ele disse, porque eu estou me esforçando a manter a minha mente autocontrolada, eu não posso permitir que pessoas que estão desejando mulheres estejam na minha presença. Então quando Urayana Maranda pede, ele vai tentar interceder para que Mahaprabhu proteja Chotaharidaz. E Mahaprabhu responde, se vocês continuarem insistindo, tá bom, vocês ficam aqui e eu vou para outra localidade. Vocês não vão me encontrar aqui. Eu vou embora. Eu vou para Lalanatha, eu vou ficar lá. Então, todos os devotos ficam muito surpresos, chocados. O Mahaprabhu toma muito cuidado em relação a isso. Aqueles que vêm para o Krishna Bhajana, como eles têm que manifestar a é, é, perfeição e pureza. Esse é o Krishna Bhajana do nível mais elevado, o nível dos associados, Chaitanya Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu não vai perdoar Chota Haridas espera, ele espera para ser perdoado. Ele fala assim, para Mahaprabhu voltar a me dar misericórdia, a me perdoar, eu não sei, eu vou esperar. Mas Mahaprabhu não vai perdoá-lo. Depois de um ano, Mahaprabhu pergunta, onde está Chyotaharidas? Onde está Chyotararidas? E algum devoto vai dizer, Prabhu, Chyotararidas está esperando para receber sua misericórdia por muito tempo. Mas você não demonstrou misericórdia para ele. Ele tomou uma decisão. Ele foi até Hillerabad, onde o Ganges, o Yamuna e o Saraswati se encontram. ele pulou dentro da água para abandonar o corpo. Não é um suicídio verdadeiro. Se você pensar que foi um suicídio, está errado. Porque as pessoas fazem suicídio, porque eles querem desfrutar e não recebem aquilo que eles querem. Qual é o humor atrás do suicídio das pessoas? Ele quer evitar alguns desfrutes? Não, a pessoa quer receber desfrutos e não consegue, por isso ela se mata. Mas aqui é o contrário. Chota Haridas queria receber os pés de lótus de Mahaprabhu, ele queria receber serviço eterno. Então ele pula na água lembrando-se dos pés de lotes de Mahaprabhu. Ele não cancela a própria vida porque ele não obtém o que ele deseja materialmente. Ele cancela a própria vida, nesse caso, para obter os pés de lotes de Mahaprabhu. Então, as pessoas não conseguem se lembrar do Tatua Siddhanta, é muito difícil, é quase impossível encontrar um homem ou dois que se lembrem e que realizem o Tatua Siddhanta, o profundo significado do Shastra. Mesmo alguém possa ter alguma memória e passar essas leituras, passar a dar aulas, querer pregar, mas isso não é uma, um trabalho de orador, realização é outra coisa. Então, as pessoas não podem se lembrar do Shastra Siddhanta. Eles não conseguem aplicar o conhecimento védico na própria vida. Por quê? Porque eles não seguem a pureza da mente e do coração e do corpo. Por esta razão, qualquer um de vocês pode concordar e posso dar uma prescrição. E se você seguir, você alcança a perfeição. Você não quer fazer, você não consegue fazer. Nós não podemos nos associar com a matéria, ou com a ignorância, nem em sonho. Essa é a perfeição do processo. Então, nós temos que alcançar essa perfeição para realizar totalmente a vida eterna. É por isso que Krishna diz, somente Udhava, somente você Udhava pode explicar é, o Shastra. Shastra Siddhanta ou Parikshit Maharaj. Foi possível para Sutadeva Goswami realizar e memorizar todo o Shastra Siddhanta, todo o Bhagavatam, o que ele ouve de Shukadeva Goswami. Então, Sutta Goswami é um outro narrador do Srimad Bhagavatam, um discípulo de Shukadeva Goswami, o narrador principal. Todos os munis, rishis, eles se encontram para ouvir o Bhagavatam. A leitura nectária, a pronúncia nectária do, do, do, do Srimad Bhagavatam, dos lábios de Lótus, de Shukadeva Goswami. Enquanto Parikshit Maharaj o estava ouvindo Harikandita. Então todos os outros munis estavam ali ouvindo. E entre eles, Sutta Deva Goswami estava presente. Então um é Shukadeva, o outro é Sutta Deva. Shukadeva é o mestre e Sutadeva é o discípulo. Purity, e por conta da sua extrema pureza, Sutadeva consegue se lembrar Lord, todas Lord, as Lord, palavras que Sutadeva he eh? Shukadeva, Shukadeva. Shukadeva. Shukadeva vai repetir, repetir todas as palavras que Shukadeva Goswami vai pronunciar. Então, a perfeição do Haribhajana, da adoração a Krishna, do processo de Bhakti, nós alcançamos quando nós estamos totalmente livres de uh, qualquer tipo de associação material, o que no nosso nível é quase impossível, se não for impossível. É por isso que nós temos que nos esforçar e olhar para esse exemplo perfeito. Então, a questão é, como nós servimos o Guru, como nós servimos o Vaishnava puro? Maharaj falou há pouco que a verdadeira purificação nós obtemos quando nos lembramos sempre dos pés de lótus do devoto puro. Então, se eu tenho algum objetivo, eu vou fazer o Guru Seva para chegar nesse ponto. Eu, quero, eu tenho esse objetivo. Então, um exemplo é suficiente para que nos deixe alertas. Qual é? Mahaprabhu, depois de tomar a prachada... Na hora do almoço, Mahaprabhu repousou um pouco, por 10, 15 minutos ele repousou um pouquinho. Então nesse meio tempo, o servo do quarto de Mahaprabhu chama-se Govindo, ele era um, um, um jovem monge que servia a Chaitanya Mahaprabhu, e ele quis entrar no quarto para servir e massagear os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu não tinha cama, ele dormia no chão, ele colocava um pano no chão e deitava ali, no verão, no inverno, os devotos puros, eles de propósito, a cama deles é dura, é um pedaço de madeira, eles têm um um negocinho no chão, um pano no chão. E é de propósito que eles fazem isso. Para nos provar a pureza do seu comportamento, com a pureza do comportamento, para nos provar que eles não estão interessados em nada de material. Então, Mahaprabhu, ele era muito alto. Suponha que alguém está deitado ali na porta. Como é que você entra? Você não consegue entrar. Então, era um quarto muito pequeno e Mahaprabhu estava deitado no chão. Vocês já foram lá? No templo de Gambira, em Jagannathapuri, existe um apartamento minúsculo, um quartinho minúsculo, ali é que Mahaprabhu ficava. Se alguém deitava ali, ninguém pode entrar, era muito pequenininho, era como um, metade de um quartinho. O Mahaprabhu ficava ali e ali dentro eles discutiam ah, os tópicos mais secretos dos passatempos de Krishna, noite e dia. Então Govinda, o servo de Chaitanya Mahaprabhu, ele quer entrar ali para arrumar alguma coisa, fazer algum serviço, mas ele não pode entrar porque o senhor está servindo. E Govinda tenta acordá-lo, Prabhu, Prabhu, deixa eu passar, eu quero entrar. E o senhor diz para ele, ah, eu não tô, vou me mexer agora, eu estou cansado. Ah, Prabhu, falei de propósito, óbvio, como que eu posso entrar? Você vai, não vai, o, seu, o problema é seu. para boa pergunta, como que eu vou entrar? Você está dormindo na, na entrada? Se você se entrar, não entrar, isso é com você. Se, veja você, se vire. Disso, ele estava dormindo. E Govinda vai fazer o quê? Ele pega com o seu... O pano, o pano que estava nas costas dele, que ele, ele a também. Então ele coloca um pano sobre o pano do Senhor, sobre o corpo do Senhor, e, e caminha e pula por cima do Senhor. Tente entender esta filosofia. Ele, mass, mass, ele massageia a perna do Senhor Supremo. O Senhor, o senhor, o senhor Supremo estava cansado. Então, depois que ele massageia e, a, e essa massagem acaba, ele diz para a boa, eu quero passar para sair. Pô, deixa eu passar. Como você entrou? Eu estava dormindo no mesmo lugar. Sai pelo mesmo lugar. Do jeito que você entrou, você pode sair. E Govinda não vai. Tente entender a sutileza dessa questão, desse passatempo. Como você entrou? Do mesmo jeito você pode sair. Não, eu não posso. Por quê? Ele não responde. Depois de muito tempo, Mahaprabhu Prabhu, acorda e olha, você ainda não tomou prachada? Você ainda não saiu daqui? Eu tomei prachada já faz tempo, depois que acaba a prachada, Govinda toma a prachada. Alguma prachada, ele dá prachota raridas e o resto da prachada, as pessoas pediam e o resto ele comia. Mahaprabhu falou, até agora você não comeu? Você não foi honrar a prachada? Você está sentado aqui o tempo todo enquanto eu estou dormindo? Por que Govinda não sai do quarto? Da mesma maneira, você tem que entender. Govinda poderia entrar pelo mesmo caminho, não? Sair pelo mesmo caminho. Mas por quê? Porque é o Siddhanta Vichara, esta é a conclusão filosófica. Mesmo que você leia volumes e volumes de livros, é uma questão de realização. Govinda entrando, ele estava entrando para servir Mahaprabhu, para fazer Seva. Para o Seva, Govinda pensa, se eu for para o inferno, se eu passar por cima do Senhor com os meus pés e for para o inferno, se eu pular Mahaprabhu para fazer serviço, se eu for para o inferno não tem problema. Para o meu serviço, mas agora como é que eu posso sair daqui? Porque agora eu quero sair daqui para tomar prachada para o meu benefício pessoal, não? Agora, se eu vou atravessar, o propósito é completamente diferente. Agora eu quero tomar a prachada. É o meu interesse pessoal. Vejam que, que comportamento, que filosofia tão sutil. Os Vaishnavas conseguem enxergar significados muito sutis nas coisas. Eles enxergam a longa distância o que fazer, o que não fazer, o que está certo, o que está errado. Eles realizam tudo. Então, o Udhava, Udhava de Maharaj, já está purificado. Udhava não está contaminado com nada. Ele não é um tolo. Udhava é uma grande personalidade. E é o desejo de Mahaprabhu. Mahaprabhu quis dar para ele. Mahaprabhu quis dar para ele. Não, ele quis, uh, Krishna quis colocar Udhava como Acharya. Então, essa é, esse tipo de perfeição é a posição do Acharya. Não é porque alguém, de repente, foi eleito numa sociedade e fazem a bicheca dele, jogam água na cabeça dele, que ele vira Acharya. Isso que eu estou dizendo de Xandaba. isso que eu estou explicando, é como uma revolução, porque ninguém quer obedecer. Ninguém quer realizar quanto é sutil esse Siddhanta. Então, Acharya não é um brinquedo. O Senhor Sri Krishna queria fazer de Udava seu acharya. Udhava é uma personalidade muito humilde. Ele vai dizer para a Krishna. Se você me manter aqui como acharya, você tem que me dar conhecimento. Eu não tenho conhecimento de nada, diz Udhava, por conta da sua extrema humildade. Então, dessa maneira, nós vamos ouvir que no conhecimento que Krishna vai expor a Udhava, ele vai citar esse diálogo entre Yadu Maharaj, e este jovem Avaduta, que estava dizendo que seu décimo guru era a Jiboia. E a, e a, e a Jiboia ela não, ela não, ela não vai para lá e para cá caçar. A Jiboia fica ali reposando no sol, dormindo num lugar escondido. E se alguma coisa aparece ali, aí sim ela engole aquele ser. Aquilo que aparece ali na frente dela, ela pega. Mas ela não sai caçando como um tigre. Então, ela entende que você tem que ter um esforço é, mensurado. Você tem que fazer um esforço mínimo para cobrir as suas necessidades. Não passar a vida trabalhando como um louco para ficar milionário. Se você trabalhar demais, você vai agir como um demônio. Os demônios querem um, um lucro, um crescimento econômico abnor fora do normal. Eles são rajásicos, eles querem, tem muita energia, o tempo todo eles querem trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hum. Isso, parênteses, isso não significa, já conversei com o Maharaj sobre isso, que a pessoa não deva trabalhar e não deva se manter, porque se você se mantém, você pode fazer Bhakti. Hã? Depende do nível em que a pessoa está nisso. Mas Maharaj está dizendo que o esforço tem que ser um esforço comedido para que a gente possa, paralelamente ao trabalho, fazer Bhakti. Muito bem. O Bhakti Thakur escreve isso no Kirtan. Aquilo que eu obtenho de maneira muito fácil, me satisfaz, diz Bhaktina Thakur. O que eu consigo é, ganhar sem fazer um esforço enlouquecedor, eu me satisfaço com aquilo. Isso é suficiente. Então, de qualquer forma, na nossa, se está escrito no seu karma, se está escrito na sua sorte, na sua, sorte, na sua testa, nas linhas da sua mão, que você vai ter problemas, se você não vai ter uma posição, não adianta nem você tentar. Se você está escrito que você vai ter que viver uma vida pobre, sem muitos recursos, vai acontecer. Ontem nós dissemos, eu falei isso ontem, não? Karmana Jayate Jantu Hé? Karmana Jayate Jantu Karmana Nega Pravidyati Shukam Ducham Vayam Kema Karmana Nega O que está escrito na sua sorte você vai ter que passar. O que está escrito no seu karma. Então as pessoas estão tentando noite e dia. Se você tenta achar a raiz de que as pessoas estão tentando muito, por interesses econômicos, etc. Porque eles estão sempre tentando alcançar felicidade. Eles não querem sofrer. Quem quer sofrer? Diga, pergunte para as pessoas, alguém quer sofrer? Alguém quer sofrer na vida? Ninguém quer sofrer na vida. As pessoas querem viver a vida de maneira muito feliz. Mas mesmo sem você desejar sofrer, o sofrimento aparece na nossa vida. Ninguém consegue frear isso. Você está escrito no seu karma. Então a Veduta Senância está falando sobre como levar a vida através desse observando a vida deste dessas Meu décimo primeiro guru é o oceano. Meu, meu guru, meu décimo primeiro guru é o oceano. Por quê? O meu guru número 11 é o oceano. Mas por quê? Qual é a razão? Porque o oceano, todas as fontes de água, como os rios, eles se aproximam do oceano. O Ganges, o Yamuna, o Sarasvati, o Mississippi, o Volga, qualquer rio que você pensar. Todos os rios se aproximam do oceano. Mas o nível do oceano, você não vê que ele aumenta. Você não vai dizer isso. O nível do oceano continua igual. Dá para entender? Porque o oceano é tão profundo e tão vasto, que esse tipo de cálculo é inútil. Se você tentar calcular quanta água vem dos rios e quanto volume ele deveria crescer por ano, é um cálculo inútil, porque não funciona dessa maneira. O oceano tem diferentes poderes, diferentes equilíbrios dados pelo Senhor Supremo. Então, às vezes, o sol está muito quente. E, todos, e rios evaporam do oceano. Então, quem pega a água do oceano e pega não sei quanto para fazer isso, para fazer uma laguna. Mas o nível do oceano continua sempre estável. Ele não aumenta nem diminui. Ah, e dá para entender por quê? Esse é o desejo do Senhor Supremo. Dessa maneira, na sua vida, você pode receber muitas propriedades. E, às vezes, você pode ficar muito pobre. Ou muito rico. As pessoas comuns, elas ficam muito agitadas com isso. Agora, eu não tenho nada. O que que vai fazer? Então, de acordo com sua boa sorte, com sua má sorte. Se você não entender que tudo que você vive é arranjado pelo Senhor Supremo. Que os problemas que você enfrenta, você tem que pensar que são uma benção. Como o Tridandi Sanhasa, ele perdeu toda a sua propriedade. E, inclusive, os seus familiares jogaram ele para fora de casa. Ele ficou sem poder, sem ajuda mas de ninguém. Aquele é milionário Brahmana que perdeu tudo. Maharaj estava falando dele quatro, é dia. cinco dias atrás. Então, ele pensa, mas hoje é o meu dia de sorte. Ele foi expulso de casa. Então, esse Sanyasi hoje pensa, hoje é, um, é o melhor dia da minha vida. Acho que o Senhor Supremo ficou satisfeito comigo, tenho certeza. Me, to Bhagavan Hari. me Bhagavan Santosh. Hari, satisfecho, Bhagavan Hari, me. Satisfação. Bhagavan Hari, Senhor Supremo. So kind of então ele vai ficar so pobre pela bênção do Senhor Supremo, ele conclui, para que eu possa realizar um desapego muito, muito forte. A verdadeira vairagya, um desapego pleno. Eu tenho 60 anos, eu estava fazendo negócios. Minha vida ah, 60 anos se passaram, mas esse tipo de realização não tinha aparecido no meu coração. Eu nunca penso que esse mundo está instável. Eu nunca penso, na minha vida inteira, que o mundo fosse assim tão instável, ele pensa. Eu não tinha consciência disso. Ele era milionário. Ah, com que propriedade você vai abandonar o corpo? O que, que você vai levar? Você tem alguma propriedade com a qual você vai deixar seu corpo? Porque isso aqui que está aqui, você não pode levar. Isso aqui é propriedade. Quando você morrer, tudo que está aqui, você não pode levar. Você tem que levar uma é isso, propriedade extrema, é que é chamada de bhajana, a sua vida espiritual. Somente essa, essa propriedade você pode levar com você, os objetos você não leva. Nunam me bhagavan. Nunam hari Bhagavan Hari, is very happy Bhagavan Hari provavelmente está muito feliz comigo e é por isso que ele está me dando essa oportunidade. Eu estou desenvolvendo esse, esse desapego. Então, quando, ele, quando esse Tridandi Sannyas, você vai entender que ele não tinha problemas, ele não acha nada ruim ou bom. Então, quando um grande volume de propriedade acontece, é, chega na nossa vida, isso aqui, esse, esse ensinamento, é muito importante para os sadhus do dia a dia, do dia de hoje. E de onde eles vêm? De famílias muito pobres. Quando eles vêm, nossa, todo o dinheiro que dou no templo, oh, eles na verdade manifestam um sentimento similar ao de Ravana. Eu sou o rei dos, de, de todos. Ah, como que eles vão poder ensinar os demais se eles ficam impressionados com o dinheiro que é arrecadado no tempo? Se eles não realizam ah, que esse dinheiro é só algo ah, material para o serviço de Krishna, como que eles vão ensinar os demais? Dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. É por isso que grandes Vaishnavas, às vezes, que são conhecidos do público como grandes Vaishnavas, na verdade, não estão na posição que. Eles imaginam que estejam, pois eles estão impressionados com o poder que eles obtêm na posição de acharas sociais. Eu já vi de Xambaba muitos devotos senhores sentados no chão. Eu não vou dizer aonde nem quando, não vou dar nomes agora. Eu vi devotos senhores sentados no chão, que naquela época tinham 67, 70, e eu vejo, eu já vi esse acharya mais novo do que ele sentado num trono, numa cadeira alta, numa asana alta. E eu falando meu Deus, como que ele está sentado na cadeira? A regra é que os Vaishnavas, se estão todos juntos, eu tenho que sentar numa cadeira baixa, de acordo com a hierarquia. Não só porque ele, era, ele foi eleito acharya, ele se sentava no trono. Eu vi na vida de Bhakti Pramodhpurigusamaraj. Se alguém fizesse uma cadeira que fosse, se a cadeira dele fosse de um centímetro mais alta, ele mandava cortar a cadeira, ele não se sentava nem um centímetro mais alto do que os irmãos espirituais, mas por que, que hoje em dia os, os acharas jovens dos templos se sentam em, em, em cadeiras altas na frente dos, dos Vaishnavas sêniores? Porque hoje em dia se concebe a coisa assim: são os sados pobres e os sados ricos. Mas isso é um insulto. O que, que significa um sado pobre e um sado rico? Isso não existe. A posição econômica é equiparada a, a, a, a excremento, a urina. Ela só pode ser usada para o serviço de Krishna. Esse dinheiro não pode influenciar o coração do sado. Se ele se sente poderoso porque ele é dono de não sei quantos templos, então ele não pode ser um acharya. Então não importa quanta propriedade você receba, você não deve manifestar falso ego. E se sua propriedade se for. Como no caso desse Brahman que Maharaj está descrevendo, não? que perdeu tudo. Ele não se sente. É, é pesaroso, ele não fica chateado com isso. Como Parikshit Maharaj, ele deixa tudo. A esposa, os filhos, o reino, os castelos. Ele era rei do mundo material inteiro. Ele deixa tudo. Parikshit Maharaj, ele deixa tudo. Ele deixa tudo como se tudo aquilo fosse excremento. E vai até a floresta de Namisharani. Ele sai como se fosse fezes, porque ele não olha nem para trás. Ele deixa tudo para trás. de é esse tipo de humor mas, claro, é bom para o Krishna Bhajana. E que tipo de Krishna seva as pessoas vão fazer? Elas vão dizer, ah, eu estou coletando tudo isso para servir Krishna. Mas você precisa investigar se isso é real, não? Porque às vezes a pessoa está falando que está juntando esse dinheiro para servir Krishna, mas na verdade ela junta esse dinheiro para se sentir poderosa. Então, o oceano nos ensina, diz esse avaduta, que o oceano não muda, não importa quanta água você jogue nele, quanta água você tire dele. Por isso, nós ficamos no mundo material. Alguém está pensando que o Maharaj está falando para nos deixar a nossa família. Não é isso, eu não estou falando. O ponto é que... Nós, uh, nós somos forçados a ficar nesse mundo material. Não é que nós somos obrigados a deixar a família. Nós estamos nesse mundo. Muito bem. Mas todos os sábios também estão neste mundo material. Você vê que eles, externamente, por exemplo, externamente, eles estão aqui no mundo material. Mas a gente está fazendo um exemplo, se você coloca o barco aonde? Na água, né? Mas a água não pode entrar no barco, né? O barco precisa estar na água. Isso não é um problema se o barco está na água, mas se a água entra no barco, então aí ele afunda, não é? Ele capota. O bote vai virar e vai afundar. O barco, ele fica Sim, em cima da água, está tudo bem, se a água não, se a água entrar no barco, você pode estar na vida familiar, você pode estar na vida familiar, mas a família, o seu apego material não pode entrar no seu coração, você pode ficar no num apego material externamente, mas internamente o samsara não pode estar no seu coração. Então, você tem que ah, entender que esse apego material não pode entrar dentro de você, mesmo que você esteja na matéria. Se o apego material está no seu coração, mesmo que você tome sannyasi, é um grande problema. Então, você tem que aprender com os Vaishnavas a tirar esse apego da matéria de dentro do nosso coração. Então, pelo arranjo do Senhor Supremo, muitas propriedades vêm ou muitas propriedades vão. Essa é a estabilidade da nossa mente. Então, nós já falamos que o décimo primeiro guru é o oceano, que não se altera de acordo com o que dão para ele e com o que retiram dele. Is it, uh, no, you know, is one o o segundo Guru é um inseto específico. ele aparece. Kind of kind of Especialmente nessa é, época da adoração de Kali. Like Eles têm uma lâmpadazinha. Ah, não, não, não, não é o vagalume, é como a mariposa. E elas são tão atraídas pelo fogo, pela luz do fogo, que eles não conseguem parar, eles se jogam dentro do fogo. Eles não conseguem resistir, são forçados. E ali eles morrem. Eles pulam no fogo, todo o corpo deles queima e eles morrem. Da mesma maneira... As pessoas no mundo material são tão tolos que eles são atraídos por coisas bonitas, por corpos bonitos, elas, como as mariposas, eles pulam no fogo, atraídos pela beleza material. Uma vez três amigos estavam lutando pela mesma moça, e um dos amigos matou eles, o outro saiu correndo e o outro foi preso pela polícia e ninguém ficou com a moça. Quanta loucura, o que Maia é capaz de fazer? Quanto Maia é capaz de atrair as pessoas? Então, antes de sentir atração, você pode é, realizar o tatua. Você sente a atração, você, o tátua vai explicar essa atração violenta e você entende, mas quando você vai aplicar na sua vida, você não consegue suportar, porque você não consegue resistir porque a atração é violenta, não é? Então, na vida inteira, Mahaprabhu, ele nunca brincou com nenhuma mulher, ele nunca teve associação com nenhuma mulher. Mahaprabhu faz tudo pelo, pelos seus passatempos. Mas ele não vai ter associação com as mulheres, relação com as mulheres. Isso não significa que nós não devemos falar. Nós não devemos falar com desejo de desfrute. É por isso que ele nos ensina disso sobre isso. Este inseto ele vai nos mostrar que nós temos. Muita atração pela forma, pelo desenho, pelo design das coisas. O seu corpo também tem forma e desenho. O seu corpo também tem um design que muda, não é? Na próxima vida pode ser outro. Você pode pegar um outro corpo. E por que você vai se concentrar na aparência? Mesmo nessa vida você muda. Eu sei. Um homem. Ele era tão apaixonado por essa mas, mulher Depois um dia Esse é o status do amor Conheço essa história Conheço, existem centenas desses casos Eu não deveria falar isso uh, Publicamente Por conta do fato de que Trata-se de luxúria Mas é porque vocês entendam Ele gostava muito dela deixava achava ela linda um dia Aquela senhora, teve uma doença, que o rosto dela mudou, o corpo mudou. vezes pode ser um câncer. E aí ele largou dela. Esse é o status do amor. Esse é o amor material. small chicken se a pessoa fizer um catapora, hoje em dia não é um problema grande, mas ah, na é catapora é varíola, que a pessoa fica toda furada, né? o corpo da pessoa fica todo esburacado. 200 anos atrás, quem tivesse varíola, aquela pessoa às vezes até morria. Todos os traços da pessoa se transformam completamente, a beleza se vai. Eu conheço casos de esmarradas de dois amigos que estavam lutando pela mesma mulher. Dois, não os três de antes. E essa moça gostava de um terceiro rapaz. Esse rapaz jogou ácido no rosto dela. Isso aconteceu? Isso foi foi saiu foi uma notícia? E quando ele jogou ácido nela, isso acontece, todo o rosto dela ficou destruído. Essa é a condição do amor das pessoas. E isso a gente aprende, ouve, sabe, mas mesmo assim a gente não realiza. Qual é o ponto principal? A gente não realiza isso por quê? Porque a gente não mantém a nossa própria pureza. Uma vez que você se contamina, tudo está contaminado. Tente manter pureza da sua mente, do seu coração, do seu corpo. Essa é a questão da atração, por conta da forma e da aparência. Então, o que aprendemos desse inseto da magia? Que ela pula no fogo, ela não consegue resistir à atração que ela tem pela beleza do fogo. Ela quer entrar ali. E nós somos a mesma coisa, nós sabemos que vamos morrer por conta da atração material, mas nós corremos na direção das coisas que parecem como com bonitas e atraentes. Então meu guru décimo terceiro é Madukar. a abelha que faz mel. O que fazem as abelhas? As abelhas coletam mel de diferentes flores. flores. Hum, elas fazem um it, trabalho extraordinário it, it, todos os lot, dias. Lot, lot, elas vão de flor em flor, em coletam o um dia inteiro. They elas vão, voltam, corretor. vão e voltam. It, it esse é o é serviço delas, é the o dever delas. Elas colecionam, elas colecionam esse mel e nós vamos explicar agora o que isso nos ensina. Elas são tão viciadas nisso, viciadas em mel, que elas esquecem que de noite, elas fazem uma colmeia né, com os favos de mel. Nós vamos fazer uma parênteses. Tem uma abelha específica que senta na flor de lótus. A flor de lótus, o sol chama-se Padma Bandu o amigo das, do lótus, porque quando o sol raia no, no leste, as flores de lótus abrem, e de noite, quando o sol vai embora, as flores de lótus fecham. É por isso que o sol é chamado de o amigo das, das flores de lótus, Padma Bandhu. Bandu é amigo em sânscrito. Ele é o amigo das flores de lótus e todas as flores de lótus se abrem e depois, quando o sol se vai, eles se fecham. Mas a abelha é tão viciada em mel, ela esquece que de noite a flor de lótus vai fechar. Ela esquece porque ela está tão atraída pelo mel, porque ela está intoxicada, drogada pelo pólen. Ela vai lá. E, e a flor de lótus fecha em cima dela, e a abelha fica presa ali, dentro de uma armadilha. É algo que Krishna faz não, para nos ensinar, é algo feito de propósito, como tudo, Krishna tem um propósito para tudo. Então, quando a flor de lótus fecha, a abelha fica presa. Ela não consegue parar de coletar mel. E ela fica fechada dentro do Padma, da, da Lotus. Então, o que, que é isso? É a atração que ela tem, uma atração irresistível pelo néctar das flores. E quando nós temos atração demais pelos sabores, pelo prazer, nós somos todos capturados. Nós temos que aprender a evitar esse tipo de atração pelos prazeres. Nós temos que come, começar a tentar evitar isso, aprender a evitar isso. Isso eu aprendi das abelhas que fazem mel, diz esse uh, Vaishnava. E meu Guru, décimo quarto é o elefante. Então. Maharaj citou esses dois últimos gurus que nos ensinam o que não fazer, não? E fazem parte do Guru Varga. Então, agora Maharaj está dizendo que os elefantes, ele quer encontrar a elefante fêmea. E os elefantes brigam por ela também. Está escrito isso no décimo canto. Tem um capítulo que fala sobre essa luta dos elefantes. Aí tem também os bois. Eles, vocês viram os bois? Ontem tinha boi na Goshala, vocês viram? Então na época de Krishna também tinham esses touros. E por uma, uma, uma gomata, por uma vaca, os bois brigam e se ferem com, com chifres. Então, o elefante, por conta do apego que ele tem pela elefante-fêmea, ele não consegue entender aonde ir e o que fazer. Ela corre e o elefante corre atrás dela. Mas um caçador, os caçadores caçam os elefantes assim. Os caçadores são muito espertos, eles fazem um buraco no chão e cobrem de bambu. Então o elefante não entende que ali tem um buraco. Ele não entende que ali não é um campo. Tem um buraco ali, mas ele não sabe. Então eles treinam a elefante fêmea. Ela corre de um jeito e o elefante... Vai de linha reta. Eu vou cortar aqui que eu pego ela lá. Ele vai reto e cai dentro do buraco. É assim que eles caçam elefantes. Não tem outro jeito. Ele está pego e ele é levado ao mercado. Vai ser domesticado, vai servir. Obrigado a viver. Então o elefante por conta da luxúria ele perde a paciência o autocontrole mas ele não consegue entender que ele pode ser capturado então o elefante nos ensina que nós podemos perder a lógica o julgamento a capacidade de de perceber os perigos da vida por conta da luxúria esse é o resultado final de sentir muita atração pela por homens e mulheres. Esse é o resultado final, você vai ser capturado. É muito perigoso. <risos> Dessa maneira, nós não podemos alcançar o sucesso espiritual. Isso é a Maya que faz. Maya arranja isso, ela faz um supermercado aqui. Isso aqui é um supermercado onde você, você recebe ofertas de desconto, ofertas lucrativas aqui. Olha isso, olha isso. Mas se você aceita o Guru, e você se torna uma alma realizada e você vê que isso aqui é como um sonho, um supermercado feito para capturar as pessoas. Hoje está tudo cheio, amanhã está tudo inútil. Hoje está tudo novo, amanhã está tudo velho, você está correndo em direção à miragem. Meu 14º guru é o elefante. Eu comecei com o um ponto vital, os sannyasis, os brahmacharis, Aqueles que querem regular a própria vida têm que entender esses ensinamentos. Nós vamos discutir esse verso de novo amanhã. Hoje nós não vamos ter tempo. Mas por que why está falando this shloka, eu posso discutir amanhã. Você can ver como